Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só, gente. A gente veio aqui ontem, né? Carpiu esse terreno aqui. E descendo aqui Para ir comprar uma conexão, se deparamos com isso aqui, aí, ó. Olha só, gente. Isso aqui é um lagarto, ó. Tem um ali grandão, ó. E o outro tá descendo. Olha só, ver aqui o barulho, ó. Chama-se lagarto aí, ó. Bem pertinho. Aqui tinha o capim, ó. Então eles viviam, eles viviam naquele mato ali, ó. Lá na frente. Ó, o outro vai ali, ó. Ó o tamanhozão aí, ó. Ó só, ó. Vou puxar aqui o zoom um aqui, ó. Eu falei dois. Aí eu vou virar aqui a tela. E o outro tá lá em cima ali, ó. Olha. Vou tentar chegar um pouco mais perto. Olha só, eles vêm tomar sol, gente. Muito bom gente. Isso aqui é o tio. Olha só. Como ele não tem. Não, ninguém persegue eles. Olha, olha só. Eles nem tem medo, né? Olha só. Então ele subia. Chega bem mais pertinho aqui, ó. Olha. olha só que lindo aí, ó. Olha. olha que maravilha aí, ó. Se você não perseguir, eles não tem você como como inimigo eu. o outro me viu desceu olha que maravilha ó. vou para cá assim as vezes ele vem aqui ó. eu já encontrei alguns subindo a escada aqui dentro, dentro da minha casa e tá aqui gente mansinho mansinho mansinho esse aqui no norte chama de tio, né agora como eu tô com muito tempo aqui falando ele já tá um pouco agitado mas muito mansinho mesmo então esse aqui é uma maravilha aí, ó. Olha só, ele, ele vem pra quê? Pra tomar sol. Ele sai de dentro de, de, daquele mato ali, ó. Apesar que tem pouco mato já. Muita casa, né? Então eles vêm aqui, ó. Um correu pra lá. E o outro saiu andando, né? Me viu. E o outro ficou aqui, ó. Olha só aqui, ó. Chega pertinho aqui, ó. Mancinho, assim, ó. Tem que ter muito cuidado pra ele não te, te atacar, sabe? Ó, muito pertinho mesmo aí, ó. Maravilha. Vou puxar aqui o zoom, vou deixar ele bem grandão aqui, ó. Olha só que maravilha. Olha como tá gordão, ó. Agora ele vai andando devagarinho, ó. Nem vai correr, ó. Tô aqui a menos de um metro dele, ó vou deixar deixar ele e vou Ó, então agora ele vai pro mato lá. Olha que lindo aí, ó. Vai pra lá, vai. Modo os cachorros, vai. Olha só ali, ó. Lá no. Ali no asfalto ali, ó. Aqui já é outro. É um pequenininho, filhote. Agora eu ia vindo. Tem dois, ó. Um pequenininho lá perto dele, ó. Se vocês verem, ó. Eu ia vindo agora. E eles entrar dentro daquele bueiro ali, ó. Que já é outro, viu? Ó. Aí você vai andando, aqui é um pouco mais bravo, viu? Eu já vim com o celular ligado. Ó, tem um, um novinho, ó. Ó, entrou ali dentro, ó. E um maior. Olha só, minha gente. Estou aqui em um pesqueiro, ó. E eu quero mostrar pra vocês aqui um negócio aqui rapidinho, ó. Você vai passando aqui, ó. Eu vou puxar aqui o zoom. E vocês vão ver isso aqui, ó. Um lagarto, ó. Como ninguém mexe, eu estou aqui, ó. A menos de um metro dele, ó. Olha, ó. Você chega perto dele, dele assim, ó. Só que ele não, não, não corre, ó. Olha que legal, gente, ó. Ele vai... Como eu cheguei perto, ele vai entrando na mata aí, ó. Aí, ó. A pontinha do acho que quebrou E tá nascendo de novo aí, ó. Olha só, ele ficou com medo de mim ó. Então ele veio ali por dentro do mato ó, E saiu aqui, por quê? porque O que ele quer é pegar sol ó. Ele fica assim no sol pra se esquentar ó. É só sair um solzinho ele vem aí, ó. aí ó. Você chega a menos de um metro de distância Aí ele sai, ó Deixa ele de quietinho aí, ó. Olha Aqui a, a tesourinha dele aqui ó ó. aqui é a, a tesourinha dele aqui ó. se você pôr aqui ele vai apertar aqui ó aqui ó olha só gente aqui ó e a gente pega a pitua aqui, ó. Pela pata aqui, ó. Ele vem agarrou aqui, eu dei um deu um nozinho aqui, ó. Na linha, ó. E a gente laçou ele. Vou levar lá pra minha caixa d'água agora. Só tá lá dentro. Ver se ele vai viver. Bacana, né? aqui ó, eu vou soltar aqui dentro o rapaz lá do pesqueiro falou pra mim pra mim colocar a madeira pra ele respirar, que ele tem que subir pra respirar aí, ó. vai lá pro fundo agora eu vou soltar aqui o outro aqui ó. o outro eu vou soltar bem aqui assim ó. Vai, ó. eu vou pro fundo lá, tem uns tijolos e essa madeira aqui a gente colocou que segundo o rapaz lá, falou que tem que pôr a madeira pra ele subir pra ele respirar em vez de quando eu não sabia né, me falaram, eu coloquei Pois então, um abração. Ficamos por aqui. Fui. Até o próximo vídeo. Olha só que bacana isso aqui, gente. Muito show de bola, né? Abração. deixa seu like. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Se inscreve, se não for inscrito. E compartilha. Fui. Tchau, tchau. Fui.